Deveria ser muito bonito para Thiago. É tiro isso aí, cara. Você escutou? Escutei. Fala, galera. Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui no casarão do Coronel. Está eu e a Thaís. É um casarão que a gente já veio de noite. É um casarão muito assombrado, né, Thaís? Isso mesmo. Aqui é o casarão do Coronel Major. Ele era um cara muito ruim. E ele assombra esse casarão aqui de noite, certo Thaís? Isso, a gente já veio um tempo atrás, né Thiago? Sim. E gente... como faz muito tempo que a gente não veio, agora final de ano a gente tá com a intenção de voltar nos lugares de lenda antiga Isso. do canal. E a gente passou a purada aqui, né? Passamos. Passamos uma purada aqui de noite, pessoal. E faz, eu acho que vai fazer quase um ano que a gente não volta aqui, hein? Pior, Thiago. faz tempo. E é um casarão muito, muito sensacional, a gente vai mostrar detalhes pra vocês. A gente, acho que não chegou a vir de dia aqui, não, né? Não, tá só de noite. É a primeira vez, cara. Eu tô até impressionado de ver esse casarão aqui de dia, cara. Sim. Então, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo e bora pra mais um vídeo. aí parece que tá mais destruído esse casarão. Sim. Ó, oh, foi quebrado, Thaís. É muito antigo, pessoal. Olha. Cara, ó, repara pra você ver, tinha as grades. Tinha, tinha tirar, roubaram, ó. Ó. roubaram, ó. Roubaram a volta inteiro. Nossa, quando... tempo, né, de volta inteira. Nossa, faz muito tempo que nós não voltamos aqui, Thiago. Vai mais, acho que vai fazer mais de um ano. Cara, olha aqui. Isso aqui, ó, é madeira, né? Sim. Só que é cimento. É tipo gesso da época, alguma coisa assim que eles faziam. Eu achei que era laje. Ó, ele tem uma telinha. Segura. Foi isso. Não sei. Faz tiro? Parece. E agora? E agora? Cuidado. Pessoal, aqui tinha uma, ó, a caixinha de uma santinha, né, Thaís? É. Tinha uma santinha. Pelo jeito, ele era bem religioso. Mas era ruim, né? É. Olha os vitrôs da época. E a vez que a gente veio, a gente fez um Spirit Box aqui. E parece que ele falou que aqui era o escritório dele, Foi. essa parte, né? Esse aqui era o escritório dele. Cara, ah, olha que tamanho dessa janela, tá isso. E tem outra entrada, e tem outra porta aqui que sai dentro da casa. Uma porta pra fora e outra porta pra dentro da casa. Olha a altura. A altura. Muito alta. Muito, ó. Licença, já entrei, mas licença. Porra, Aqui que eu acho estranho, ó, porque aqui é a entrada da casa. Isso. Certo? E por quê? Aqui deveria ser uma sala. E por que, que tem piso na parede? Acho que aqui é a cozinha, Thaís. Tá Será que não? Não tem encaramento, não tem nada tia, de cozinha. Como que vai ser a cozinha na entrada da Ah, não. Casa? A cozinha é lá no fundo. É verdade, Então né? Aqui é o escritório. Aqui eu acho que é um quarto. Aqui, e aqui é quarto são dois dele, tá? quartos. Esse é o quarto dele, né? lembra? Agora a gente aqui no é o quarto dele. É, Quarto principal enorme, né Tiago? É, é lá na, aqui era tudo café, pessoal. Lá na frente tinha o terreirão que ele ficava olhando os escravos, né, Thaís? Sim. E é muito alto, né? Muito alto. Thaís, sabe o que eu tô lembrando eu de quando nós vez aqui? Tinha uma porta aqui, ó. Tinha. A porta caiu. Aham. Uhum. Né? E, oh, Thiago, essa casa aqui não tá tão deteriorada, né? Por dentro, assim. Não. Ó, pi... o piso está aqui. É. é uma baita de uma casa, né? Cara, isso aqui de noite é muito assombrado. É muito raro. Aqui deveria ter um lustre muito bonito, ó. É. Vamos olhar esse outro aqui. Esse aqui é forte também. Mesmo tamanho, aparentemente. É isso. aqui, ó, esses dois quartos eram os quartos dos do, do funcionários que trabalhavam, né? Do... Que limpava a casa, parece que você falou, né? É. Empregado. Empregado? Já é menor. É dois, né? Ah, eu não sei qual quarto que foi, teve que bateu a janela que a gente tava. Não sei se foi isso aqui. É. Ah, ó oh, Parece que aqui tinha as coisas também, ó roubaram. Tinha, tô lembrando daquele vídeo que a gente passou a e aqui? E aqui é uma cozinha, né? É, ó, a cozinha. O que eu fiquei. Ficar cara, é que isso aqui, cara. Por quê? E eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tinha falado alguma coisa de tesouro, descobri, é, de escova, né? Não, não, tesouro. Até quando por gente, a gente fez print box, tem gente que falou assim: Tiago, vai é lá e quebra aquilo lá. Mas não vale, hum. pessoal, a gente não quebrou esse aqui. Oh, porque, é ó, porque, é la... ó, ele é lacrado aqui e ali por fora, ele não tem passagem nenhuma, ó. Ó, não dá pra saber. Não tem sentido, ó. né, Daí? Ele fica aqui e aqui não tem lugar nenhum. E do outro lado ali também não tem nada. Vamos ali ver? Ó, então eu vou olhar atrás dessa, dessa, dessa parede aqui, ó. Tá uma aqui Nossa, no chão. Ó, oh, mas não, também não tem buraco na parede, ó. Cara, olha só. Nossa, o que é isso? Tem um, um furo ali. Onde? Ali é na parede, ó, um corte. Aparece aqui? É. Aí que tá sujo aqui, de subida? Sim. Ali é o que, Thaís? Eu não lembro. Banheira, Espera aí, né? deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, ó, aqui tem a pia. Ali tem aquele negócio que a gente não sabe o que é. Aí aqui deveria ser, não sei, uma dispensa. E aí é o que, Tiago? Aqui é o banheiro. E o banheiro? Mas o banheiro no fundo da casa. No fundo da casa. Estranho, né? Um banheiro grande. Mas daí, ó, tem outra porta, ó. Uma porta que sai pra fora. Outra porta que sai dentro de casa. E toma uma banho bem aí. Verdade, né? A banheira saiu pra fora e pra dentro de casa, né, cara? Sim. Aí aqui tem uma... Olha área. Ui, pisinho na água. Caraca, que isso? Ó. Roubaram mesmo, hein, cara. Bem grande essa casa, gente. E é de noite, esse lugar é, é assustador. Thiago, você imagina só na época isso daqui? Caraca, mano. Ah, aqui fora tem uma área assim, ó. Vamos dar uma volta por fora da casa, é isso? E aqui tem outra área, ó. Ah, é outra área não, continuação da área que dá a volta até aqui, ó. Nossa, vamos dar a volta por aqui, vamos. Eu acho que no meu Instagram tem até uma foto aqui, Thaís. Hã? No meu Instagram eu acho que eu tenho uma foto que eu tava aqui, ó. Sentado aqui. Olha a visão, Pode gente, sentar, da casa. É Deveria ser muito bonito pra ela. Thiago. É tiro isso aí, cara. Você escutou? Escutei. Será que é aqui perto, Thiago? Tá muito forte o barulho. Olha a altura. Tiago não tem passagem pra entrar aqui debaixo, ó? Olha, é verdade, tem Você lembra que lá, lá em São Paulo a gente foi num, num casarão? A gente não conseguiu entrar, né? Mas você lembra que assim, embaixo assim, tinha uma portinha com os escarros Será que aqui não tem, não? Dá uma olhada. Ah, porque eu é desistir aí, velho. Então, Thiago. Aqui não é. Thiago, será que aquele negócio da cozinha, aquele quadrado de cimento não era uma passagem? Ah, será que entrava por aqui? Não sei. Ó, oh, e já acaba, né? Vamos rodear. Rodia pra gente ver. aliar uma passagem mesmo hein aqui já é baixo tá vendo ai aqui já essa vista que olha aí pessoal top hein rapaz isso aqui é muito assombrado de noite não tem noção cara pra quem quiser ver procura lá no canal Thiago Furacão que é, o, o, o, canal é o, que, o canal que a gente faz investigação de noite, né, Thiago? Sim. E a gente já veio nessa casa aqui. Ó, aqui também não tem nada, cara. Thaís, aquilo ali que você falou pode ser uma, uma coisa, cara. Pode Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Depois aquilo ali, né? E dava acesso aqui pra dentro, debaixo da casa. Ó, também não tem nada, nada. Ali a gente já passou. Ele poderia dar acesso pro aqui embaixo da casa mesmo, cara. Por que que tem aqui lá? Estranho, né? Agora fica encafifado, porque o chão é aqui, ó, daqui pra cima. Sim. Estranho. Pessoal, então a gente agora, final de ano, estamos voltando nas lendas antigas do canal, lá do canal Tiago Furacão, e vamos okay. soltar aqui nesse canal o casal Furacão, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse casarão. Cara, é sensacional. Eu, velho, falar pra você, na hora que eu parei aqui na frente, cara, meu olho chegou a brilhar porque é um casarão sensacional, cara. De muitos anos antigamente, né, Thiago? Isso que, cara, isso aqui de noite é assombrado. É, outro, é outra Nossa coisa. Nossa senhora, cara. É complicado. É agressivo. Ele é agressivo, né, Thaís? Sim. Ele é agressivo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, seguir a gente no Instagram, né, Thaís? Isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.